Gabriel Carvalho, dá para sonhar com alguma vitória da Mercedes? Eu é, acho que sonhar é, é bastante possível, né? Eu acho que uma prova que a gente teve aí foi nesse fim de semana, porque, enfim, a gente, viu, a gente pegou uma pista que é um pouco mais lenta que as outras duas, né? Claro, a velocidade média da Austrália certamente aumentou, mas acho que o que a Mercedes provou é que se ela tiver os dois pilotos numa condição boa, e, enfim, um Verstappen que não esteja tão perfeito, dá para sonhar. Enfim, vai acontecer? Não sei. Talvez precise de mais de, de, de um, dois fatores para que isso aconteça. Mas é, o que a Mercedes conseguiu apresentar nessa prova, eu acho que dá um ânimo de que, talvez, em pistas mais lentas, a Mercedes possa roubar alguma coisa. Não acho que seja o caso de Baku, que vai ser a, a longínqua Baku, né? daqui três semanas, né? porque a Fórmula 1 ela, ela achou uma excelente ideia, deixar esse buraco no calendário, né? E, enfim, mas, por exemplo, para a Emília Romanha, que é em maio, que, inclusive, já deve ter uma atualização, acho ali, quem sabe, a situação melhora um pouco. Para Catalunha também. Então, eu vejo esses lugares como os melhores. Acho que a Mercedes pode se dar melhor em pistas que não são tão velozes como o Sakiri, como é, o Jeddah. E tem outro ponto que é muito importante também, né? Que a Mercedes, ela está tranquilamente à frente da Ferrari. Né? A gente pode cravar isso com toda certeza, então já é também um bom, um bom sinal, né? Porque ano passado a Mercedes ela termina também na frente da Ferrari. É a impressão que a gente teve da pré-temporada que a Mercedes estaria atrás. Mas pelo menos ela é a terceira força... E enfim, a gente vai falar também da Aston Martin, mas eu já, eu já vou começar a ter minhas dúvidas também sobre o potencial que a Aston Martin vai ter é, a longo prazo dentro desse campeonato. Acho que em algum momento a Aston Martin vai despencar e a Mercedes vai se consolidar como segunda força. Mas acho que pensando nessas pistas mais lentas que o campeonato vai ter, eu acho que é uma boa da Mercedes, acho que dá para sonhar. Então, as pistas lentas são a, a história da Mercedes em 2023, é isso? É, eu imagino que sim, porque a, é, até porque a Austrália é uma pista que. Ela, ela dá uma demonstração muito nova do que, que a gente, do que a gente não viu, basicamente. Porque você tem uma temporada curta no Bahrein, e aí você já tem a primeira, primeira corrida no Bahrein, que é uma pista marcada por longas retas, ela é cheia de pontos de ultrapassagem, onde o motor fala muito alto. De repente, você vai para a Jeddah, que é a pista de maior velocidade média da história da Fórmula 1, talvez. E aí, de repente, é, não, é, não é, é diferente do ano passado, quando você teve um experimento também em pistas. Você teve o um experimento da pré-temporada na Catalunha, e a gente lembra como a Mercedes também foi melhor lá. Ela vai começar a sofrer. Do Bahrein. E a gente não teve esse experimento esse ano. Então, a Austrália foi uma primeira oportunidade da gente ver muita coisa diferente e coisas que vão ditar, porque não é, não é necessariamente toda pista que é 100% veloz, de longas retas, é, essas pistas mais novas aquelas é, têm esse tipo de desenho. Mas aí, quando a gente chegar em, sei lá, em, em Miami, vai ser uma história que eu acho que pode ser mais favorável para o Mercedes. Quando a gente chegar em, no Canadá, em, em Imola, em Mônaco, talvez que seja, Mônaco representa uma boa oportunidade, acho que ali a Mercedes pode tentar brigar um pouco, não é garantia, eu acho ainda. Acho que precisa acontecer muita coisa para a Red Bull não entrar numa corrida como o favorito a fazer um, dois, mas dá para sonhar nesse, nesse tipo de pista. E você, Gabriel Curti, vê que a Mercedes tem possibilidades de vitória em 2023 e se tiver e for na linha do Gabriel Carvalho, seria estranho pensar, por exemplo, em Mônaco, onde a Mercedes nunca se deu bem nos últimos anos. É, Pois é, é eu, eu preciso de mais provas de que a Mercedes realmente é mais forte em circuitos mais lentos. É, eu tenho uma outra teoria também, além de, realmente, a Austrália tem características diferentes de Jedi e do Bahrein, é, mas a, a Fórmula 1 correu a mais ou menos 10 graus abaixo do que ela correu na Arábia Saudita e no Bahrein. Isso também é uma diferença importante. Então você sai ali de, da casa dos 30 graus ou perto disso, né, sempre acima de 25, é, para a Austrália, você teve uma máxima de 18, que foi na corrida. A classificação aconteceu a 14 graus, que foi quando a Mercedes colocou o segundo e terceiro lugares na, no grid. Então, pode ser isso também. A Mercedes também pode ter essa característica de andar bem no, no frio. Né? A gente pode chamar assim. É, o problema é que a, a maioria do calendário acontece quando os países estão no verão ou na primavera. Então, não, não é um sinal muito bom para a Mercedes, mas também pode ser... Uma característica desse carro, anda bem em temperaturas mais baixas, é, enquanto, por exemplo, a Aston Martin anda melhor em temperaturas mais altas. Eu, eu, por exemplo, não fiquei muito impressionado com a Aston Martin esse final de semana. Eu acho que a Aston Martin tinha um carro ok, mas assim, o Stroll passou a corrida inteira atrás do Gasly. E é alguma coisa, é uma manchete. E foi ficando para trás, inclusive, né, Gato? Foi ficando para trás. Antes do acidente do Magnussen, ele já estava quase quatro segundos atrás. Ia ser atacado pelo Pérez, provavelmente é, descer mais um pouco no pelotão, acabar aquela corrida em sexto? no sétimo, né? Acabaria a corrida em sétimo, o Gazi estava em quinto. É, então já não seria um resultado tão bom assim. Me parece mais que o, o Alonso produziu mais um bom resultado. É, então tem isso também, a gente tem que, tem que acompanhar as temperaturas é, nas próximas etapas para ver o que vai acontecer, o que vai acontecer no Azerbaijão, que costuma também ser uma corrida com temperatura um pouco mais abaixo, né? É, vamos, vamos ver o que vai acontecer, mas, mas é, uma, é uma possibilidade. A teoria do Gabo não é ruim. Respondendo a, a questão, é, eu acho que vitórias de todo mundo nesse momento elas dependem de fraquezas da Red Bull. Então, para eu dizer que a Mercedes tem chance, que a Aston Martin tem chance, a Ferrari, apesar de concordar com o Gabo, a Ferrari tá atrás das duas, é, eu preciso de um cenário em que a Red Bull quebre ou que a Red Bull fale clamorosamente, ou que essas equipes evoluam muito nesse período agora de pausa, porque do jeito que está, é, sem quebra nenhuma da Red Bull, com a ordem de Fortal, a Red Bull não perde essa corrida. A gente viu o Verstappen andando em modo economia e ganhando com 10 segundos, se não fosse a batida. Também tenho a impressão que foi um, um, uma, uma questão do acaso esse resultado da Mercedes. A Mercedes não deve entender propriamente o que está acontecendo com o seu carro, né? E a função de Hamilton e de Russell, mais de Hamilton do que de Russell, de tentar incentivar a equipe a não, não perder o fio da meada nesse campeonato da linha. Passaram a semana inteira passada jogaram a toalha, de novo estou falando isso, jogaram na toalha, falaram que o carro era ruim desde o começo da temporada, que já sabiam disso e mais, e já houve aquele movimento meio que, hum, vamos tentar levar em banho-maria essa temporada 2023 e vamos pensar já em 2024, fazendo as atualizações necessárias e tentando colocar um carro novo para ver se esse carro novo de fato tem alguma função na temporada 2023 e aí eles mesmos se surpreendem com o resultado da classificação e até mesmo com o resultado é, da corrida a não ser que seja aquele blefe eterno do Hamilton pneu tá ruim pneu tá péssimo como é que eles estão rápidos assim e aí em nenhum momento ele deixa o Alonso se aproximar né então é, eles tiraram muito mais do carro mas eles não sabem o que que eles tiraram do carro exatamente então vai depender muito de qualquer circunstância porque pode chegar no Azerbaijão Aliás, até perguntando, Gab, o Azerbaijão é uma boa pista para para Mercedes? Foi para mim que não ficou. Foi para o senhor. Ah, tá. Assim, eu acho que não. Eu, eu acho que assim as longas retas da, do Azerbaijão eu acho que elas beneficiam a é, elas beneficia um pouco mais a Red Bull, mas é importante a gente lembrar que o Azerbaijão não é necessariamente uma pista, não é porque ela tem longas retas, não é necessariamente uma pista 100% rápida, porque aquele miolo dela é muito lento, então isso acaba reduzindo um pouco a velocidade média, né? Então eu imagino que seja um 50-50, eu acho que a Red Bull obviamente vai ter um pouco de vantagem, mas acho que é, a Mercedes pode, quem sabe, se aproximar naquele miolo ali, mas a tendência é que, que a Red Bull seja melhor, eu não acho que é 100% uma pista boa para é, a Mercedes não, mas eu acho que assim, dá para a gente imaginar a Mercedes tranquilamente à frente da Aston Martin em Baku. Né? Não, não vou cravar isso, mas eu acho que isso pode acontecer. Miami, por exemplo, já é uma pista que talvez a Mercedes possa estar um pouco mais perto da Red Bull se a gente seguir a tendência do que a gente viu esse fim de semana na Austrália. É, é isso. Porque, na verdade, eu acho que a, a posição da Mercedes no final das contas é torcida. Ela tem que torcer para a Aston Martin não estar bem, ela tem que torcer para a Red Bull é, ter um mal final de semana e ela tem que torcer para o carro dela se adaptar às características do carro. O problema é que ela não sabe, ela não tem... Né? não tem a mais puta ideia do que acontece com esse carro. Então, Ele está numa posição de torcida nesse momento.